Olá, sou o Afonso Ferreira, especialista do comportamento humano. O nosso cérebro tem três camadas, tem três, né, uma dentro da outra. Então, e cada uma delas tem uma função. Uma é do agir, outra é do sentir e a outra é do pensar. A combinação dessas três, desses três cérebros, nós chamamos de três centros de inteligência, criam uma personalidade. Então, se nós temos três, três vezes três, né? A combinação tem algumas coisas aí que tem que ser explicada em outro momento. Então, existem nove padrões de comportamento para o ser humano. Cada um de nós tem um jeito, um modo de ser. E esses três comportamentos estão dentro do nosso subconsciente. Poderia ter usado outra palavra, mas dentro do nosso subconsciente. Então, o nosso subconsciente ele age conforme é. A distribuição desses três centros de inteligência. Mas existem outras coisas aí dentro desse subconsciente. Né? Existe aquela estrutura de maneira de ser, né? nós chamamos de estrutura de pensamento, que vem dos nossos pais. Então, a responsabilidade de como eu sou vem dos nossos pais. Ah, eu vou falar de uma maneira... Tem que tomar um pouquinho de cuidado no que eu falo, porque tem muita gente que fala muitas coisas que eu não concordo, né? que é diferente da maneira como eu penso. Mas então assim, ó é, o meio faz a pessoa. Tá? E esse meio começa muito cedo, que começa com os nossos pais. Então desde criança já pequena, né, nós começamos a nos formar da maneira como os nossos pais agem. A criança tenta se defender da maneira como o pai age. Se um pai é muito brabo, por exemplo, a criança se torna submissa, né? ou se torna revoltada, mas é em virtude daquilo. E aí o que acontece? Então todos nós temos um modo de ser que vem da infância. Só que às vezes esse modo de ser não me leva para onde eu quero. Então suponha que eu quero prosperar dinheiro. Eu dificilmente ficaria aí, provavelmente, dificilmente vou ficar rico, ou muito rico, como as pessoas ficam, né? Por quê? Porque lá na infância o meu foco não foi dinheiro, meu foco foi diversão, escapar dos problemas. Então, cada um tem um modo de ser. Por que eu estou falando tudo isso? Para que você comece a observar o modo como você é. Através de sua auto -observação. Através do modo como você é, você vai perceber como o seu subconsciente funciona. Ele é separado de você. Existe um eu e existe um subconsciente. Esse cara manda, mas ele manda na surdina. Ele não manda diretamente. Né? É o tipo da coisa. Você diz assim, eu vou fazer um regime e você não faz, por quê? Porque não dá certo, você não consegue e aí vai. Mas, na verdade, é o seu subconsciente. Por que uma pessoa é magrinha, bonitinha ela? Bonitinho, que, bon... que merda, né? Não tem nada a ver. Por que uma pessoa é magra e outra é gorda? Lembrando que o senso de beleza hoje né, é magrinha ou magrinho, mas em épocas passadas, lá no século XVIII, por aí, o XIX, né, o belo eram as pessoas cheias, então as coisas mudam. Mas o que importa é porque você acha do jeito que você acha. Não é culpa sua essa é a responsabilidade sua, né? você pode mudar isso, então você vai ter que trabalhar, observar aquilo que você faz, quando você começar a observar aquilo que você faz, aquilo vai começar a desaparecer, então quando você tiver medo, você observar que tem medo, vai começar a desaparecer, né? não vai? Virei o cara mais corajoso do mundo, agora vou para o exército, né? para o batalhão de choque, mas é por aí, mas se você desejar é, vai ser aquilo que você quer ser então eu preciso eu posso mudar o que eu quiser em mim mas eu vou ter que observar como funcionam as coisas em mim e essa mudança é um processo lento e demorado, mas vale a pena né? eu quando era mais jovem era totalmente perdido, não sabia quem eu era não sabia o que eu queria era uma pessoa bobona né? aquele cara bobão não que eu seja inteligente agora, o oh, cara, mas, meu, eu hoje tenho felicidade e sei aquilo que eu quero. Mas através do quê? da auto-observação, para você observar aquilo que está em você, errado ou incomodando. Né? Errado não existe, mas daquilo que está em você, se você observar, aquilo vai desaparecer, seja o medo, a raiva a vergonha, seja o que quiser. Né? Nós trabalhamos com isso aqui, né? nós fazemos essas transformações nas pessoas e é em nós. Se você gostou desse vídeo, compartilha, né? põe aí like, dislike, né? passe para outras pessoas, acesse o Instagram, acesse o Facebook. Né? Mas meus objetivos agora são colocar muito mais vídeos dentro do Instagram e né? do Instagram e do YouTube, porque o conhecimento que eu adquiri aqui, né? lidando com pessoas há mais de sei lá, 30 anos. 40 anos, eu nem sei mais quanto tempo, né? desde 1986, porém, foi um processo gradativo, mas então eu tenho experiência, eu sei como fazer isso, e posso ensinar você também, beleza pura? Muito obrigado, compartilhe com outras pessoas, tchau!